Oh, tá rolando um silêncio aqui. Será que é pra cá e tá voltando tudo, mini baby? Oh. Nossa! É, Nossa senhora, Ai, tio! Mano, cara, Você cara, viu mano o bolinho de, de chuva? A munição tá com 80 tiros de. Ah, pegou! Não, não, não, não. A Nossa. mina dá risada, Nossa, mano! Tio. Ela gosta de levar tiro. É matar um o tio! Ó, ó, trancou! Ai, Nossa, já. até ela carregar, tio! Ai, pegou! Rapaziada, peraí, tá valendo não! Deixa o fogo trepar com ela! <risos> A cheva já pegou, já vai usar. <risos> eu falei. Não, e aí, e aí? E aí, tá valendo? Ah, cheva, por que você atirou? Não, cheva. Nossa, o cara dentro do quarto aqui, tio. <risos> dentro do quarto. Agora pega esse lock. Nossa, pegamos dentro da cachumba dele, hein? <risos> Nossa, pegou a franja dele. Perdemos a estátua. Ah, ele acha que pode estar no estômago. Peraí, aí, tio, como não vai pegar. E ele vai deixar vocês entrarem na boca dele pra procurar. Ah, de boa. <risos> tá tranquilo. Caravel, oh, tá cara, véi. entrar dentro da boca dele. da serpente e procurar o um negócio? Sim. Nossa senhora, tio. O um negócio capei. É peraí, forte. peraí. Que, que seja filminha. Não tá afim novo. Na jogo! Ah! De vai comer eu. sopa de canudo. Garoto! Muito bem. Como é que? Qual é? Um moleque sabe falar? Cobrou É o quê? Tem que cobrar nem Não. vem com o Beleza, Vai. um já foi. Já passa a lambida nele. Beleza, fizemos a barba dele. Uhum. <risos> uh. Tô. Tem, tem algum lock dormindo aqui, hein? Nossa senhora, tio! Corre! Nossa. Caramba! Nossa. Travou, travou. Pegue, segue, segue. Ó, tem mais cor... Ai! Ai, meu Deus senhora. do céu! Sai é daí! É, é o grande! Ué, essa arminha é boa, hein? Nossa, tio, eu tô de boa! Eu tô calmo! Oh, meu Deus do céu, o cara já sangrou. O Cara do céu, cara, tio, você é louco! Foi, foi, é. rapaz! O que eu disse? Oh, não, não, não, Nossa, modelo... modelo porco, hein? É um Java Dog, tipo, um javali cachorro ah! Nossa Ó, um trem no chão Nossa, Alô, trend, os aqui. A Nossa, um trem de escarrilhoca aqui Aquele tiradão é mais lerdo, né? Ai. Nossa, acabou a bala, bem na hora Pega esse copretão aí, eu quero ver se ele aguenta Desvia tá dessa uma. aqui, Loki Já acabou, Jéssica? Desviou, tio Vai, meu Deus! É, é, só... Nossa, ele se Sai! É isso, Vai. uma franja por vez! Duas franjas num tiro. tira o saco! Cadê jogo. o cachorro? Travei, travei, travei! Eu travei, eu travei, eu travei! Ai, meu Deus do céu! Nossa Senhora, jogo! Ele, ele tá travando! Nossa, bolinho, mais bolinho! Vai, trem! Isso! Ah, jogo de... Tio... <risos> Tinha um negócio no meio, tio! Nossa! Cavacou cô... tudo! Nossa, escorreguei! Tinha um negócio de ouro! Sabia que tava aqui, sabia! Só vim pegar! Eu... Pegou certinho. Ai, tá, ah, vindo. tá vindo, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Ó, oh, parou, parou de fazer bolha. Eu vou subir aqui. Já subiu, já. lá. Ó, oh, era, era ela, hein? Ela tá fingindo de peixe, tio. <risos> Esquerda. Ai, ah, senhora! Ele corre! Nossa, ele corre! Nossa, ele abre a porta! Mini Baby, peraí, qual é o nome da granada mesmo? Uh, vê, entra, entra, vamos ver se é o cara mesmo. Vem, aí, você é o cara. Já tem cinco granadas. Nossa, Mini Baby, você do tamanho do tríceps dele? Rapaziada, eu vou abrir a porta aqui. Eu vou tacar a granada ali dentro, tio. Com licença. Ó, oh, ó. Oh. Peraí, será que tá aqui? Ó, oh, você sai. Você sai, jogo. Sai, Nossa, bateu. Nossa, bateu. Loki bate, tio Ele pega! Vai explodir um lock. <risos> Mini Baby Rapaziada, você viu como falo, o cara tá com a granada, tio? Ele joga assim... Foi oh. esperto, tio, primeiro jogo que o cara arrancou um pedaço de pau do nada jogo o Loki bate mesmo? Tem como voltar? Volta aí... Não. Nossa, não tem como Ai, meu Deus Pera aí, jogo, eu nem nem mesmo o Loki bate, tio, o jogo Dá o tutorial aí pra nós Loki ah. bate? O que bate? Bateu. Eu apertei o botão aqui. Qual é? que bateu? Nossa senhora, que ela catarrou nosso olho, mini baby. Rapaz, é o massa da mini baby Quando o caverninha tá em é apuros, ela se diverte mais ainda. Uh, Rapaziada. <risos> Lanterninha. Nossa senhora, levantou um estojo. É o quê? Mata o pai, aqui. Mata. Nossa, ele tá estojando. Ah! No escuro, acho que eles não vê não, tio. Ó, oh, que que... Nossa, ele tá vindo. <risos> oh, céu. Peraí, peraí, peraí. O que, que é isso? Tuk-tuk-tuk? Tuk-tuk-tuk-tuk. Nossa, ele tá no meu pé! <risos> o cara tá atacando o triângulo, tio. Olha aí. <risos> Nossa, esse louco aqui não quero nem ver, tio. Nossa, tu só tem uma pistolinha, tio. Ixi! Rapaziada, o cara tá passando o giroflex. Olha a carinha dele, ó. <risos> não, tá valendo! Nossa, ele tá rodando peão. Peraí, tio, como eu vou matar esse Loki? Tem que pegar alguma coisa aí fora? Oh, nossa, ele não girou. girou. Nossa, girou num chaco, susto. Vem a mim! Ah, tio, não vai carregar agora, não, né? Coitado, cara. Vaza! Ele, ele trancou! Ele trancou! Nossa, ele tá, ele tá chamando a polícia, olha aí. Oxê! Mas o cara entrou aqui bom dentro! É velho. Diz a lenda que indo reto aqui. Nossa, é Mary! Mary? Nossa, é ela. Tá vendo coisas? Nossa, senhora, de batomzinho e tudo mais. bonitona né? Nossa, de é moedinha um no pescoço. Não, você não. Eu como sua Não, minha esposa Rapaziada, os caras mais pra abrir essa porta, hein? É. Ah, passar um